Fala galera, e de para pra você que ainda não me conhece, eu sou o Rafael Oliveira, esse daqui é a Maite. E hoje a gente vai fazer o desafio da leitura labial. Meu Deus. Aquela que você põe o fonezinho e fica. <risos> Será que o YouTube é o novo Passor Repasso? -re -passo? Pode esse ser. É? Passo -re -passo. Tem eu que passar repasse -re no YouTube, não tem? Você quer trocar esse videogame por essa bigola? Eu não sei que programa. É, peraí, você tá com uma agulhete no dente. Eu sempre tô. A gente vai fazer o desafio da leitura labial, o tema é livre, então cada um fala a frase que quer, não pode inventar frase também, né? Eu escrevi, não, a gente escreveu é, todas. Eu escrevi minhas cinco frases, ela escreveu cinco frases dela e a gente vai começar. Eu vou adivinhar essas frases. Você lembra as suas frases? Senão pega o papel. Tá aqui, ó. E ela vai estar ouvindo um som bem altinho nos ouvidos, pode pôr. O quê? Mas calma, quem vai primeiro? Eu vou adivinhar a sua. Então você põe o fone. <risos> ah, não! <risos> Você, então você, eu começo com <risos> Então eu vou, eu vou usar isso aqui. Vocês viram que a gente já tá em clima de Natal? <risos> a gente fez o vídeo da Árvore de Natal. Você já deve ter assistido, se não assistiu, uhum. clica aqui, ó, em cima dela. <risos> você, de mim, eu não sei. Eu não, eu não, não sei, lembro. É? Mas clica aí, vai estar tá na tela. Então eu vou dar um play aqui numa música alta. Acho que quebrou o fone. Vou pegar a outra ali. Não posso quebrar as coisas. É, esse fone aqui não tá pegando. Vai ter que tentar com outro Ele já tá quebrando não tem um tempão Nossa, agora quebrou de vez Então vai, você começa a falar as frases Eu não tô ouvindo mais nada agora Não vale inventar a palavra Vai Tá me ouvindo? Tá me não ouvindo? tô ouvindo, mas tô lendo Não tô ouvindo, mas eu tô lendo Como é que você sabe? Sabendo Não é possível Não, fala, tenta falar um pouquinho mais baixo O gato Mia O gato Mia Ah, como Tu acertei? Assim? Tu tá ouvindo, <risos> Eu não, não tô, eu tô, tô ouvindo. ouvindo O gato Mia uh, Juro que eu não tô ouvindo Ah, nem vem Pra não ter dúvida, eu vou colocar esse por cima desse. Não, não precisa. Agora sim. eu não tô ouvindo mais nada mesmo. Vai. Não, já foi. Não, tem que falar cinco seguidas. Ah, é tudo? É, não fala mais baixo, senão eu vou ouvir. Pode começar. Pode começar agora Como <risos> divide, assim? divide. Ele sabe tudo Eu tô lendo, vai! Eu tá ouvindo! Fala mais baixo, Galera, acabou a bateria e a gente teve que voltar A gente já aproveitou, né, pra dar aquela Comer Jantada louca Continuando, eu já acertei duas, hein? Agora eu vou colocar isso aqui tá abafado, vou ficar assim ainda, hein? Vai, vamos pra terceira O tomate é vermelho Coloquei a chave em cima do pneu Não! não. É? <risos> agora você não tá ouvindo? Vai! O tomate é vermelho um pé de chave com milho Nossa Não sei O tomate é vermelho Calma, quantas palavras? O tomate é vermelho Um tomate, três vermelho <risos> Quatro Vai O tomate é vermelho Oito Oito? <risos> um Que eu não tô assim a entender Vai O o... O... O tomate. O tomate? O tomate, o tomate. É... É... Vermelho. O tomate é vermelho? Ah, caramba! Eu não sei isso. Agora. Nossa, eu... Que silêncio. Olha como tá alto. Tá bem alto. Vai! Quer comer pudim? <risos> Peguei meu mochilinho. <risos> <risos> que eu entendi. Não... Quer comer pudim? Quero comer... <risos> mochilinho? O que, que é mochilinho? <risos> Quer comer pudim? Quero <risos> pegar mochila. <risos> que mochila? Não tem mochila? Não. Vai. Quero comer pudim? Quero comer pudim. Não é comer pudim? Quase. Quer comer pudim? Tem é. pudim? No não tem pudim? Não tem pudim. Na frase não tem pudim? Tem! E, em casa não. não. Ah, só vai, faz, só faz. Vai. Quer. Que... Quer. Quer. Quer! Quer comer budim. pudim? Quero? <risos> Com certeza. <risos> Vamos pra última. Vamos. Que... Vai. Ele não presta atenção. Tá chuviscando lá fora. Traz ketchup na folha. Nossa! Não! Tá. Chubiscando lá fora. Folha tem no final. Não, não tem folha? Tá é... chubiscando lá. Tá chubiscando lá fora. <risos> eu não tô ouvindo. Não tô ouvindo, eu juro que eu não tô ouvindo. Olha a altura disso. É Agora é só vez, coloca. Eu Erro todas. Eu sou muito ruim nesse coloca. jogo Coloca. Márcio plano. O quê? É, então não tá tava ouvindo, tudo tá bem. Vamos lá. Minha primeira. Não mas é que eu não lembro, tem que pegar aqui. Ah, essa é boa. Loira do banheiro. O quê? Loira do banheiro. Lollipop? Loira do banheiro. É Lollipop. o Lollipop, Loira do banheiro. Lollipop. eu tô chorando de Vamos lá, vou falar pausadamente. pausa da mente. Loira do banheiro. Loira do banheiro, loira do banheiro Lona do banheiro Loira do banheiro Loira do banheiro Lona do banheiro Não Tô com esse aqui, mas tá ligado aqui tá? Esse é outro o que que é, lá tá ligado lá O que Loira do banheiro Acabou a música, tu ouviu? A música trocou Tu ouviu? O que do que, que, é? que é? Ai, tô chorando O que que é? O que que é? O que que é? Tu não ouviu o que, que era? Ouvi, mas eu não lembro. Loira do banheiro. Loira do banheiro. Loira do banheiro. <risos> Nunca na vida eu ia acertar isso. Agora a segunda. Presta atenção. Setembro chove. Setembro chove. Setembro chove. Setembro chove. <risos> Setembro chove. Setembro chove. <risos> Setembro chove. <risos> Até mesmo. meu... E tá rindo? Eu fala... tá rindo. Eu falei pausadamente várias vezes. <risos> Terceira. Tá ouvindo a música? Tá alto. <risos> Merry Christmas. <risos> Pão de pizza? Pão de pizza. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I tá wish gritando? a Merry Christmas. Merry Christmas. A palavra já perdeu o sentido, Bruno. Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you é a Christmas. Né? Merry Christmas. É boca de Natal. Merry Christmas. <risos> Merry Christmas. <risos> Eu. Vamos pro quarto, vamos pro quarto. Tudo bem aí? <risos> ó, eu sei o que você fez no verão passado. O quê? Eu sei o que você fez no verão passado. Então, fala, eu sei do teu, seu passado? <risos> Sabe meu passado? É muito grande! <risos> Vou fazer dublando, ó. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Só se liga, não. Vou fazer uma dublagem. É muito no final. grande a frase! Vou falar a frase no final, vou mexer a boca como se sendo dublado. Vocês tá aí. me zoando? Não, não! Ó. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. O quê? <risos> Isso é muito bom! Não, não, não. Se liga, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Não, não, não, não. Ó, agora eu vou falar, ó, de novo. Eu sei Eu sei o que vocês fizeram no verão Passado. Eu sei que o começo eu sei! É o que? Eu sei! Eu sei o, que o quê? O que? Vocês fizeram no verão passado! O quê? <risos> eu sei o que vocês, vocês fizeram no verão passado. Fizeram no verão passado! Ah, agora! <risos> aleluia! Agora é a última, essa aqui é fácil, Hoje estamos no clima. Patata, patata, patata, patata. É tudo isso? Não, eu vou começar ainda, eu vou começar. Calma. O quê? não, não, não. não. Ah, nossa. <risos> Eu vou começar fazendo dublagem agora e depois eu falo o nome da frase. Eu estão olhando pra aí, então não é comigo. Ó, vamos. Agora é comigo. Agora é. Doces ou travessuras? Doces ou travessuras? Dois Ribotril? <risos> Doces ou travessuras? Doces ou travessuras? Trouxe verdura Trouxe verduras? <risos> Tá parecendo Doces ou Travessuras? Doces ou Travessuras? Trouxe Doces, Doce. Doces ou Travessuras? Doces ou Travessuras? Aêêê, <risos> acabou! vai tirar! Caraca! Deixa eu que você tá muito alto. Que difícil isso! Tá alto pra mim, que tu eu tô dizendo. Você fez daqui. mal fácil? Como é que tu conseguiu? Tu tava ouvindo. Eu fiz fácil? Como assim fácil? Tu adivinhou todas as minhas mãos Porque fácil. eu leio lábios, é meu dom. O você meu... tem que aceitar eu que eu, te tenho um meu papel. eu tenho um dom. Eu tenho um dom, você tem que aceitar. Nem vem, tava muito difícil pra mim, eu chorei, ó. Todo mundo acertou tudo, tu também acertou. As Oi, duas mas primeiras eu demorei muito mais. As duas primeiras foi muito fácil, porque eu acho que tu tava falando alto. Eu? Não sei, eu ouvia tu falando certinho Ah, não. Tu eu tava devo roubando. ter um dom. Eu, ter, eu não tava roubando? Tu tá roubando. Eu com certeza eu tenho um vem. dom divino que eu consigo ler lábios. Eu ah, posso é, trabalhar na Fantástico, leitura labial. Eu trabalhei em Brasília. <risos> Galera, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, se vocês quiserem mais... Nossa senhora! Eu até chorei nesse vídeo! Se vocês Caraca, quiserem mais like. desafios como esse, aí o like, comenta. é isso! Tchau, galera! Tchau! Uh! Ah, chorei mesmo! Chorei mesmo! Caraca! É muito um difícil, né, adivinhar. Eu sou mal ruim, você é bom!